Olá! Eu sou a Maria do Blog, Lava Maria, e hoje vou continuar os episódios de Sims uh, em que eu peguei no meu namorado e transformei-os em Sims e coloquei os lado a lado numa casa para ver se estavam tá bem ou não, porque nós somos bastante diferentes. Por isso, se vocês quiserem ver os primeiros episódios, eu deixar na descrição. Por isso, vamos continuar a jogar. Eu neste momento já tive um date com o Nuno. Um, logo no primeiro dia, ele veio lá ter comigo e. Uh, Apresentou-se e depois fugiu A correr uh, Por isso não foi muito simpático Mas depois eu fui a correr atrás dele E pronto, se vocês quiserem ver Está nos links da descrição Por isso vamos ver o que é que vai acontecer Uma coisa que eu não gosto muito Oh Jesus, como é que eu começo a jogar logo assim? Uh, vamos abrir está-me atrapado. Mesmo, muito forte. Ok, não tenho nada lá dentro. Uh, uh, ok, uh, cozinhar, cozinhar... Uh... Cozinhar uns ovos precios com bacon, pode ser? Não fica assim, meu. Ainda por cima tenho que ir à casa da irmã. E eu me para neste jogo e já estou completamente cheio de coisas para fazer, como é que é possível? Uh, cozinha? Não queres? Não? Porquê é que não queres? Hum? Porquê é que não cozinhas Maria? Estás a cozinhar e eu não estou a ver, é? Estou muito confusa. Eu não tenho nada, mas supostamente dá para comprar, não é? Sem dinheiro... Ok, vai aqui saber primeiro então. Não estou a perceber, vocês estão a perceber, eu não estou a perceber. Um, e depois... Cozinhar um lanche caseiro, não. Cozinhar uma sal de não sei o que, uma porção única. Ok, um... vocês estão a perceber alguma coisa? Eu não estou? não dá para pegar a casa bem, está mal posicionado. Casa. Está tudo bem, ela nem diz que não pode ir nem nada. Vamos mudar daqui a casa de banho só porque eu não estou a perceber. Vocês estão a perceber? Eu não estou a perceber. Ok, vou pôr aqui a casa de banho e vou dizer para ela ir à casa de banho mas ela não está a ir à casa de banho Já acordaste? Já, já estás acordada? Estou muito confusa. Juro, juro que não percebi. Devia ser um bug qualquer. Jesus! Que lento do caraças! Está cheia de fome e põe-se ali a olhar para nada durante minutos e minutos. Ok Como é que se brinca nas poças? Isto é uma poça Isto é uma poça? Ok Já te tive... Ok, tudo bem. Mas com primeiro porque... É melhor Tem as coisas fica que não. Cozinha Maria. Ui ela tá cheia de marcas. Vou parar agora que ela vai brincar numa poça Quando acabar de comer. E eu não estou a perceber esta roupa. O que é isso? São marcas? Por que é que eu estou com estas marcas? É, faz parte de pijama? Estou muito confusa. Estou doente ou. Eu vou ficar muito preocupada. Será que estou com uma doença? Eu não sei. Eu que estava isto aqui. É, este lavas. Boa! Acho que agora ela não vai querer brincar numa próxima. Chata, fica chata, tensa tão rápido, não faz nenhum sentido. É tipo eu, mas... Ah, agora... Assisti a comédia em televisão. já são duas. Assisti a comédia no canal uma Tiense outra vez? Como é possível? Acho que é este tempo. Eu também fico assim quando está mau tempo. Podia estar sol, bom tempo para passear, para ir em dates. Ah, agora já. Pronto. Vou pedir alguém para namorar firme. Eu acho que ainda não estamos nesse passo. Não. Acho que ele me ia dar para trás, um bocado Mas posso mandar uma mensagem Oh não Vou mandar essa mensagem, claramente Oh já fez Parece que fosse amor Oh Sim, vamos a um date. Sincero. Este gajo, tipo, eu mando-lhe uma mensagem e ele diz Oh, vou sair. Parece um amor. Não sei o que isso é significa. Acho que ele não estava a ensertar. Mas pronto. Vamos a um date. Nem sei se ela tem roupa para date ou se é roupa normal. Não percebeu aquelas manchas. Sou coisa cascavela. Nuno, que roupa é essa? e que roupa nos... Je... Ok, eu vou ter que mudar as roupas porque eu esqueci disso completamente no primeiro episódio ao já está a ficar muito grande Eu só escolhi a primeira roupa, não escolhi as outras todas para e coisas assim e o Nuno desapareceu Ok, onde é, que tu... onde, é... onde é que tu estás? Ele desapareceu completamente Olá, oh, vou oh, oh, oh, oh, oh. Ainda não estamos nessa fase, tá? Vida. O Nuno fugiu. Eu quero que vocês tenham noção que ele convidou-me e desapareceu. Acham normal? Porquê é que ele se foi embora? Estou muito confusa. Ah, se calhar preferiu dizer que ele estava mal vestido. Ficou ofendido e foi-se embora. Olha só por causa disso, vou ficar aqui. Choque. Fiquei triste. Não mãe... Curar doença! Ele disse que estava doente! Doença. Será que ele não quis estar comigo por estar doente? Eu ainda sou ali na doença. Ok. Filho da mãe. Tomar remédios comprados por um computador pode curar sintomas de doença? Ok, um computador. Aqui há aqui algum computador? Não dá para ir à internet? Telemóvel? Ok, vamos ao outro sítio porque claramente eu estou doente. E não sabia Vamos um, Vou sem Felicia se Não quero ir com ela um, Se eu faço aqui uma biblioteca, se calhar tinha um Se calhar vou para casa, não? Uh, deixa eu ver se há aqui uma biblioteca perto Vamos aqui à biblioteca, de certeza tem computadores e eu... Um, e eu compro um remédio, porque viram que eu estava doente. Como é que eu fiquei tão doente assim? O que é que eu fiz? Se calhar fez a a chuva, e tomaram a a chuva. Ok, vamos aqui a um computador. A um, encomendar mais coisas? Não era no computador para o carp e família grow. Como é que se faz? Uh, curar doença com remédio. É? Tomar remédios, base para um contador pode curar sintomas de doença. Ok. Já não estou doente? Curar doença, ok. Um, procurar emprego, escrever, escrever piadas, praticar, encomendar. Presentes, sementes. Como é que se... Web. Será que é isto de ferva de ruidor raio -voz que eu tenho? Ruidor raio-bosso, ia ser vai É marcar o um encontro. Ela quer marcar o um encontro, já tivemos o um encontro, ele fugiu e ela não está traumatizada. Eu ficava. Ah, é? isso. Talvez vou decorar o a casa, claramente não é muito bom, só ver o que isto tem. Como ele é tempestado, o é um cara igual a mim. Não é bem, quer dizer, um bocado de medo. Assustou-me um bocado. É uma doença perigosa, se não for testada, ela causa à morte. Conforme as condições do paciente, pior a doença, se torna a pelo ar, perante para outros sims próximos. Felizmente, se conversar as e o computador tem que mandar um comer em Ok, vamos encomendar então, encomendar, o que é isto, remédios para o ruidora, é isto, não é? Preciso é permanentemente simples de contrair a febre, cura imediatamente qualquer estado, se calhar melhor este, embora não tenha muito dinheiro, mas pronto. depois começo a trabalhar se calhar. Espera, não é isso. É eu não estava doente. Vamos beber. Já viste? É uma guerra de bexigas d'água. lá, Maria, bebe o raio do remédio, vai ficar é melhor. Fica-te muito mal essa roupa. Quero que saibas. Será que é isto? Será que eu acertei? Não. Qual é a minha doença? Qual é a minha doença? Vocês sabem. É, é, é óbvio e eu não estou a perceber. Encomendar. Comente para o coletor. Como <síquio> é isso? Como vai? Vai Esquisar Estou muito é qualquer coisa. Vocês vão ter que me ajudar nisto. Ok. Não quero falar com o Kiko. Quero perceber o que é que se passa comigo. Se calhar eu tinha esta doença que se pode contagiar pelo ar e ele fugiu. Mas não assim, estou muito desiludida. Vamos o emprego, fazer ainda mais tenso. Eu gostava de ser uma dessas, cientista diestética ou médica, porque posso ir ao trabalho, o que é incrível, mas supostamente eu devia ser algo relacionado com artes. Isto aqui é incrível. Gostava de ter esse momento para a minha comunidade que é em se mais interessantes, iniciem carreira nas mídias sociais, é percebem só que responde as suas perguntas para os seus seguidores. Isso é interessante. Mas como eu sou. Mais para o lado da pintora, estou lixada. Mas eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vou para pintora, porque foi isso que... Foi isso que eu chiquei. alguma aparição aqui, acho que é a biblioteca, acho que não dá. Por isso eu vou para casa, se conseguir nada com. Um... Estou chateada. Eu posso comprar um peppy. E comprar um papi. Ok, eu estou neste momento em casa e estou tensa, como sempre, que chata. Vou ver um bocadinho de televisão para ver se isto melhora. Depois de tomar um menino na banheira. Ah, chata. Para que ela não quer ver televisão, vai, bem. Eu ainda estou com alguma energia, por isso vou ver se consigo mandar uma mensagem ao que ele expor e ver se ele desta vez quer alguma coisa comigo. Eu não estou a perceber é porque é que eu não curei a doença. Estou mesmo, mesmo muito confusa. Dá -me uma mensagem ao. E agora já não há aquele pacador para ter ah, baixado um bocadinho o nível, depois vamos ter deixado sozinha e doente na rua, no meio da rua é que não tem muita luz, pois não? Gostava de pôr um bocadinho mais de luz. Não se dá para ver quase nada. Um, como é que isto se faz? Boa pergunta. Muda completamente, tem muita mais luz assim. Eu estava a achar tudo muito escuro e agora já percebi porquê. Estou a ser estúpida só. Um, Aqui um... aqui um... Ignorem um bocado a minha forma de dispor luz, mas... <risos> mas eu só queria iluminar um bocadinho, não estou muito preocupada neste momento. Quando ganharmos um dinheiro eu começo a remodelar a casa. Mas por agora vai ficar assim. Eu acho que a minha vai estar bom tempo, que é incrível. Deixa eu ver aqui o calendário. Um, amanhã vai estar super quente e amanhã eu vou estar a trabalhar, típico, trabalho chama uma -se seca. Um, mas tenho que fazer xixi. <risos> Aposto que eu vou mandar uma mensagem e ele vai dizer quer sair, e depois vai dizer tchau, depois vai-se embora. Mas pronto, o link está a acabar já são quase horas de dormir e eu não vou sair com ele ah, era difícil perguntar o que eu queria sair com ele e dizer não, tchau que da mãe toma uma mensagem na casa do reino, que criou multitasking agora estou com fome vou cozinhar uma sanduíche, passamos sanduí sanduí de queijo Nunca está comigo Eu queria comprar só um computador só para tentar perceber o que é que se passa Com a minha doença Eu acho que estou a ser muito boca, não estou Acho que não estou a perceber, não, acho que é bastante óbvio, não estou a conseguir perceber Vou só colocar um, uma mesa um, Uma mesita, baratita, se for é possível Não há semelhanças assim de peças. 200. É mais barato, não é? Por aqui. E vou comprar uma cadeira e um portátil. esqueci que assim, os portáteis são muito caros. Foi. Vou pensar muito bem nisto. Mas amanhã eu vou receber dinheiro, justamente, Por isso. Vamos, vamos ter fé. Que eu vou receber dinheiro. Ok? E só uma cadeirinha, se for possível. Uma cadeira... Uh, como é que traz? Comporte. Cadeiras de escritório. Cadeira... Agora pode ser essa, não é? Tentar assim, não é? Ok. Ah, e depois de comer, eu vou tentar pesquisar outra vez aqui. Então, encomendar. Compra remédios. Isto aqui não estava a aparecer, pois não? Que ridículo, Maria! Se calhar estava a comprar. remédio. Um, Olá, eu sou, só queria dar as boas-vindas à comunidade e o álcool descobriu-se bonito. Ok. <risos> ok. Basicamente assim. Ok, ignore Eu disse que estava a ser estúpida, só que não estava a ver se porquê Vai tomar o remédio, vais ficar boa e, sim. Eu queria mandar uma mensagem ao Nuno Um cms brincadeira Ao Nuno de Nuno e depois vou para a casa Porque eu não quero nada com ela agora E eu dei a arrumar o prato Vou está aí. Não. Nós, se nós deixarmos entrar. Eu não vou aceitar, eu não quero. Não. Como é que ele acha que eu a dizer ok significa vem à minha casa? Não é? Não é isso, não é? Ok Eu agora vou dormir porque eu vou ter um dia de trabalho amanhã Por isso é melhor ir dormir agora e não vou ter muito tempo para dormir E amanhã vou ver se Se não está mais interessada em mim ou se me vai uh, Rejeitar outra vez, que acho que é uma falta de respeito enorme e o vampiro continua aqui. Sai, meu. Crips, sai. Pronto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais um episódio, digam. E vemos no próximo vídeo.